Uma vida sossegada e segura está à sua espera. Bosque do Coqueiral, 100% pronto para construir. Um imponente condomínio-clube com segurança 24 horas e mais de 20 itens de lazer. Piscinas, quadro de tênis, casa do Tarzan, arborismo, circuito de corrida, campo de futebol e fitness. Bosque do Coqueiral, 100% pronto. Aliás, só falta você.